Olá a todos, bem-vindos ao ATEC TV, eu sou a Carol Sattler E hoje aqui no Viva Voz nós estamos recebendo alguns convidados E vamos falar de um assunto de extrema importância Que é a parte da ação social na igreja Vamos explicar para vocês o que é ação social O que a Bíblia nos diz sobre a ação social E qual que é o trabalho que nós realizamos aqui Mas primeiro, lá na carta de 1 João no capítulo 3, os versículos 16 a 18, está escrito, Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, e nesse primeiro bloco, nós estamos recebendo o pastor Sebastião Correia e o presbítero Alpino, que fazem parte dessa turma desse pessoal que fazem ação social aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central, Pastor Sebastião Correia, presbítero. Sejam bem-vindos. Mas antes, eu quero, né, esclarecer, pastor, a responsabilidade social. E eu, eu quero né, frisar aqui a responsabilidade social na igreja, da igreja mesmo. É um dever legal ou um mandamento? Ou os dois? É os dois. Primeiramente, né, é, um, é um dever legal e é também um mandamento. O um mandamento, porque o Senhor Jesus, né, quando ele em Marcos, né, no capítulo 15, lá, ele, ele não disse assim. Eu sugiro que vocês façam, eu sugiro que vocês vão, não é assim, ide, faça. Foi uma ordem, uma ordem, Carol, uma ordem imperativa. Portanto, nós precisamos obedecer, né? E, portanto, é, ser generoso, isso é lindo, é maravilhoso, porque a generosidade, ela traz um lucro eterno. Um lucro eterno mesmo. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse lucro eterno. E, presbítero Albino, o senhor faz um trabalho, né? Eu sei que a ação social do trabalho do seu e do pastor é um pouco diferente. O senhor faz um recolhimento de mantimentos. É, eu vou de casa em casa. De casa em casa. É, isso é, na casa dos irmãos. E nós temos, nós temos alguns irmãos católico, que também nos coopera com a gente e com uma muito prestativa, é, eles chegam para a gente e se ó, você mesmo não passou lá em casa, você está é, acolhendo a minha bênção, então eu acho isso muito importante. É, o senhor recolhe os mantimentos e monta as cestas básicas? Não, eu recolho o alimento... Faço um, um montão lá e trago aqui para a igreja. Aqui na igreja, o, o irmão Gerri, ele, ele faz a, separa a cesta para cada pessoa. Quando a gente fala de ação social, as pessoas ligam muito só a esse recebimento do mantimento. E a ação social vai muito além do mantimento, não é verdade? É, porque ela, é um assunto muito profundo, muito amplo. Porque, né, geralmente, né, quando, por exemplo, eu recebo se assim, uma família está precisando. Então a gente vai, visita a casa, olha quantos membros aquela família tem e também qual é a, a sua verdadeira necessidade. Talvez o alimento é pouco, mas talvez ela precisa de algo mais. Às vezes, né, é ela está precisando de um remédio. Então, na pesquisa que a gente, que a gente faz ali naquela casa, olha, né? e às vezes também aquela pessoa está precisando de um diálogo, de uma orientação, de um discernimento das coisas. E a gente vai ali, a gente conversa, ora com eles, lê a palavra, orienta, e eles entendem, e as coisas começam a andar na medida que e a gente vai orientando aquelas pessoas. É feito, então, um acompanhamento da família. É feito um acompanhamento, porque, às vezes, Carol, a necessidade que, as, que a família receba um mês de ajuda, dois meses, três meses, certo? Não é assim. Agora, há famílias né, de idosos que eles necessitam né, sempre, vão sempre necessitar. Mas existem algumas famílias que eles necessitam, às vezes, um, dois, três meses e depois... Eles conseguem né, se equilibrar ali. Equilibrar. Nós temos famílias que foram ajudadas e hoje eles estão ajudando. Então isso é fantástico, é lindo. E esse é o objetivo final da, da ação social, né? Da ação social. Que eles saiam daquele momento difícil e depois passam a ser ajudadores. Isto. Porque, assim, é, eu quero... Eu, Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas vocês vão dar cesta básica, mas você vai dar cesta básica para aquela família, para toda a vida, vão ficar, vai acomodar, às vezes não dou porque não sabe que é feito esse acompanhamento, né, que é, porque a alimentação, ela é uma necessidade, que ela, ela é de extrema importância e ela tem que ser suprida na hora. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é feito, então, um acompanhamento, é feito um registro dessas famílias. Isso, um registro, um acompanhamento. É uma ajuda momentânea. Momentânea, né? E, às vezes, eles precisavam só naquele momento. Ou, talvez, no próximo mês. A gente faz o um acompanhamento, a gente vê e sabe. E, e a gente passa para a direção. Para a direção, ó, aquela família vai precisar desse mês e mais dois meses. E assim por diante, Carol. E quando, por exemplo, o presidente ex Albiné é indicado uma família, há uma confirmação, há essa visita para saber se realmente, é qual é a necessidade. Mesmo. Isso. Por exemplo, nós recebemos aí um comunicado que o irmão do, do Saulo, o Moisés, ele estava necessitado de alimentação lá, não tinha nada realmente. Aí eu saí mais o Jefferson, fomos lá antes de ontem, realmente ele não tinha nada. A, a mulher dele estava lá no chão, segurando ele, porque ele foi acidente, ele estava todo quebrado, pagando 500 reais de aluguel, não tinha nada para comer dentro de casa, a mulher no desespero. Aí eu cheguei e falei, oh, não, não adianta nem nós perguntar nada aqui, porque está na cara aí. Aí, na hora, viemos aqui, pegamos a cesta, levamos para ele, mas essa mulher ficou numa alegria tão grande. E essa alegria passa para a gente também. Porque a gente está socorrendo uma pessoa que realmente está necessitada. Há poucos dias também, nós estivemos visitando uma família aqui na rua, no final da rua Santo Antônio, naquele alto lá, lá em cima. E eu achei muito bonita a sinceridade daquela senhora. O marido dela é internado no Marcio Cunha, e ela chegou e falou para nós assim, ó, nós estamos precisando de alimento. Nós não tomamos nem nada, não temos nada aqui dentro de casa. Porque o marido dela que trabalhava. E lá com três ou quatro filhos dentro de casa, tudo pequeno. Quando nós levamos a cesta para ela, ela ficou muito alegre também. Só que ela prometeu, ó, assim que... Nós, ele sair de lá, do, do hospital, aí eu vou falar com vocês que não vai precisar mais, porque ele volta a trabalhar. Realmente, assim aconteceu. Quando foi um dia desse, ela ligou para o Jefferson e falou assim, ó, não precisa mais. E agradeceu muito e ficou aquela pessoa amiga da gente e exaltou muito a igreja. Então, quer dizer, nós não estamos em busca disso. Mas a gente fica alegre com a alegria que a pessoa passa para a gente. E a alegria que eles ficam em receber uma ajuda. É, realmente, a fome ela, é uma necessidade que ela é imediata, né, pastor? Isso. Eu estava notando aqui, enquanto o presbítero Albino estava dizendo essas palavras, eu estava notando aqui que a assistência social na igreja é, o do, é um dos princípios de bem-estar material e espiritual. Tudo que interessa ao bem-estar econômico, social e espiritual da família humana, interessa também e interessará sempre a igreja de Jesus Cristo, porque é um trabalho nobre. Eu anotei aqui né, que em Isaías 32, 8, está escrito lá assim, mas o um nobre projeta coisa nobre e pela sua nobreza ficará de pé. É um projeto nobre e traz alegria, traz felicidade nas pessoas. Né? E, e, e é um dos princípios né, de bem-estar material e espiritual. Porque você leva o material à comida e faz uma oração, canta um louvor. É. Então você está levando também o pão do céu para as pessoas, que é o, o, o, o pão espiritual. E, e pastor, e esse, essas visitas, esse acompanhamento é feito até a família não precisar mais Isso. daquela ajuda. Uhum. Não é feito só um mês, né? Falando para as pessoas, não é feito só um dia, é feito todo um acompanhamento até que não se seja, né, até que não, não seja mais necessário aquela ajuda. É, aí, é assim, né? queria que o senhor deixasse bem claro como que funciona para as pessoas entenderem puder, e contribuir, poder é. fazer também. É porque há, uma, né? há um estudo, né? a gente vai, faz um estudo na família, olha quanto tempo eles vão precisar, se é um, dois ou três meses ou mais. Então há um acompanhamento. Se eles vêm à igreja, nós precisamos atendê-lo, né? como diz, né? porque a igreja é considerada como Betesda. O que é Betesda? Betesda é casa de misericórdia. É o lugar onde as pessoas chegam tristes, com fome, é, chorosas, e saem daqui saltitando de alegria porque recebeu é, uma palavra amiga e um sim para uma coisa que eles estavam precisando em casa. É, acontece que nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. Sim. Mas sabemos também uhum. que a nossa fé sem obra... É morta. É morta. E né? isso tudo que nós estamos falando é bíblico, está é, na Tiago, palavra. Né, Tiago 2, 26, ele diz né, que a fé sem obras está morta. Por outro lado, devemos nos tornar, é, tomar um certo tipo de cuidado em relação em fazer a obra. Então descobrimos que tem que existir o um equilíbrio em fazer a obra individualmente ou coletivamente para que não haja exageros, certo? E nem má fé. Então, desde sempre, somos solicitados, somos solidários com os pobres, e sempre estaremos prontos a ajudar, sem ver a quem, certo? A causa que eles estão precisando. Então, isso é gostoso. Nós precisamos fazer, é, eu lembro lá no Antigo Testamento, Carol, está escrito lá em Levítico 19, dos versículos 9 e 10, está escrito lá assim. Quando fizeres a colheita da sua terra, não colhe até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita, não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixem-nas, para os necessitados, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então Deus estava vendo que aquele que tinha muito, aquele que tinha colhetas, que ele, para ele pegar existia naquela época, Carol, a lei dos rabiscos. A lei de quando o fruto caía no chão, não podia pegar. Deixar os, as espigas menores no pé, os frutos menores. Para que aquilo? para que os estrangeiros, para que os pobres, pudessem entrar naquela, naquele lugar de colheita, depois da colheita geral, e recolher aqueles, aqueles restolhos que ficavam para trás. Isso era uma ordem divina. Sempre era foi uma... uma ordem, sempre foi uma ordenança, né, Sempre foi uma ordenança. E em Êxodo, capítulo 22, 21, 24, está escrito assim... Não prejudique as viúvas, nem os órfãos, porque se eles, porque se o fizerem, eles vão clamar a mim. E certamente eu atenderei o seu clamor e virei contra vocês que não atenderam. Então, por isso que Jesus disse, faça. faça. Eles não disse, ah, vocês deverão fazer isso. Aí ele falou, faça, ide. Foi uma ordem uma orde imperativa. E nós precisamos fazer isso. E outra coisa né, é, que fica bem claro né, é, em, em Eclesiastes, do capítulo 9, o versículo 10 está escrito assim. E tudo que colocares as mãos para fazer, faça da melhor forma possível. Faça com qualidade, faça com excelência. Então, Deus tem preparado pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho, Carol. Porque as nossas boas obras são para glorificar o nome de Deus. E isso, para a glorificação do nome, nome de do Deus. Senhor. Por isso que tem que ser feito com excelência. Com excelência. Eu tenho um contexto aqui que faz parte do amor. Nós fazemos isso não é para ganhar a salvação. Nós fazemos isso porque nós somos salvos. Jesus nos chamou. E eu vejo o grande amor de Deus, é, Carol, eu vejo o grande amor de Deus quando Ele enviou Seu Filho. Então aqui em João, no capítulo 3, verso 16, está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que, que eu vejo aqui? Eu vejo o grande amor de Deus aí, porque todos nós estávamos numa pobreza tão grande, que nós não conhecíamos nem o próprio Deus que criou todas as coisas. Eu falo por mim, nós não conhecíamos. E Deus olhou e viu o nosso estado e enviou o seu filho, para que através de nós crer nele, nós temos a salvação. E nós quando conhecemos isso, nós fazemos essa parte de ação social, Levar a cesta, visitar os lares que estão com necessidade. Tudo por amor àquele que nos salvou. Jesus Cristo nos salvou e nos deu essa, essa, essa alegria de fazer isso aí. Quando nós fazemos, levamos uma cesta, vamos à casa de uma pessoa necessitada e oramos por ele, nós sentimos alegres, sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte, quando a gente chega nos lares procurando uma ajuda para alguém, que eles abram o coração, pra, porque isso não é para mim, não é para nós aqui. É para que as pessoas sejam beneficiadas com isso aí. As pessoas recebem esse alimento. Nós levamos, nós buscamos a cesta e entregamos aqui na sede, na igreja, e... É preparado a cesta e levado para as pessoas necessitadas. Como nós já ouvimos, as pessoas é observada se realmente precisa. Despedindo, gostaria de dizer para nossos queridos, amados irmãos e amigos que nos escutam, que nós não devemos fazer a obra do Senhor esperando ser recompensado. A própria palavra já disse, né? em Eclesiastes 11, 1, diz assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então, o que é isso? Trabalhar para Deus é fazer um investimento. Eu anotei aqui, Carol, para encerramento, diz assim, a generosidade traz um lucro eterno, Deus abençoa quem é generoso e podemos ter confiança de que seremos plenamente recompensados no céu, mesmo que não recebemos reconhecimento nesta vida. Ser generoso não é desperdiçar dinheiro em outras pessoas, é investir na eternidade. Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda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 Estamos de volta no nosso segundo bloco e agora nós estamos recebendo aqui, para falar um pouco mais sobre a ação social na igreja, a Luciene e a Claudiane. Sejam bem-vindas. Ah, obrigada. Aqui na DEC TV, no Viva Voz. Luciene e Cláudia, no primeiro bloco, né, vocês viram, a gente estava aqui com o pastor Sebastião, com o presbítero Albino. É, todos fazem parte né, da ação social da igreja, desse ministério. E cada um faz uma parte nesse trabalho. Então, a gente falou um pouco, né, sobre o que é a ação social. Até perguntei para o pastor se a ação social é um dever legal da igreja ou é um mandamento bíblico. Ele, além de ser um dever legal, ele é um mandamento bíblico, né, Jesus deu essa ordem. Isso a gente vê lá do Antigo Testamento até o Novo, né, da ajuda aos necessitados. Mas eu estou falando muito, eu quero saber de vocês. Como funciona a parte de vocês da ação social? A gente faz visitas né, para ver a necessidade das pessoas que estão precisando. Muitas vezes elas chegam até nós, né, falando da necessidade. Né, e a gente vai, né, eu e a Claudiane, vamos fazer uma visita para ver, né, cadastramos a pessoa, né, para ver qual realmente é a situação que está precisando. Né. Muitas vezes tem vergonha de falar, né, quando a gente chega nas casas, que a gente vê... Porque, às vezes, é muito mais do que aquilo que elas falam com a gente, né? Ô, Clau, muitas vezes as pessoas acham que a ação social é só a doação de cestas básicas. Mas vai muito além. Muito além. Na verdade, como a Luciane falou, a gente vai na casa, né, conversa com a família, e daí a gente já começa a perceber qual a necessidade. Às vezes, não é uma cesta básica. Às vezes é uma pessoa, um ente que está né, doente, que precisa de ir ao médico, que precisa da medicação. Às vezes é uma criança que precisa de uma roupa, né? De acompanhamento. Então a gente olha, faz o cadastro para a igreja estar tá podendo ajudar. Tem uma ficha? Uma ficha que vocês, né? É... Sim, tem uma ficha né, que a gente montou junto com o pastor Gilberto, né? Para estar tá anotando todas as demandas quantas pessoas têm na casa, se eles têm alguma renda familiar, até mesmo porque, Carol, que a nossa ideia é de ajudar por um período. Né? A gente não vai ficar ajudando a família é, durante dois anos, três anos. Não é esse o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é chegar ali e ajudar aquela situação. E foi assim que aconteceu com a família, né? que a gente teve a oportunidade Verdade. de conhecer... Eles tinham a necessidade, porque o pai, né, que é o reino de família, ele tinha sofrido um acidente muito sério, muito uhum. grave, e naquele momento ele não conseguia custear com as despesas da casa. Então nós fomos, a igreja ajudou também no pagamento de algumas medicações, ajudamos com cesta básica, e durante um tempo. Aí quando ele voltou, né, e a esposa também começaram a trabalhar, eles mesmos falaram, agora nós não precisamos mais. Então assim, e é muito bacana, né? Verdade. É muito gratificante para a gente que faz a visita. É, é, e depois essas famílias passam a ajudar outras, né? Porque há uma rotatividade, a, a demanda é muito grande. Sim, a demanda é muito grande. E há inúmeras necessidades, né? Às vezes é, a, né, o, o pastor nem comentou, ele comentou aqui em, antes das gravações que esses dias foram uma casa, a situação era tão ruim, tão ruim, tão insalubre. Porque eles tiveram mesmo que fazer uma pequena reforma na casa também. Sim. Era tudo ruim. E isso também acontece muito, né? Sim. Então as pessoas ficam muito ligadas só às cestas básicas. Às vezes é uma conta de água, de, de luz, luz, um botijão de gás, né? É, é, é muitas coisas. São então, muitas coisas. E, e são situações, assim, que tem que ter um preparo espiritual também, né? Porque você pode deparar com muitas coisas, assim, que, que, que a gente fica até deprimido. O emocional mexe pouco. Mexe com o emocional, sim. A gente tem que estar tá coberto de oração, sabe? Porque você vai você não sabe o que, que você vai encontrar ali. Né? Então, além da necessidade material, tem a emocional, a espiritual. Né? Então, você tem que estar tá preparado. Está preparado. Luciene, você sempre fez um trabalho, é uma da ação social também, que você sempre... Recolhe coisas, né? Recolhe coisas, às vezes para uma mãe que precisa de uma roupinha para um que vai nascer, é, é, Eu roupa comecei esse trabalho social com recém-nascido, levando no hospital mães que precisavam, né? Juntamente com a igreja me ajudando que a gente sozinho você não consegue fazer, né? Então eu sempre tenho uma equipe aqui na igreja, no círculo de oração, sabe? Amigas mesmo que sabe que eu faço esse trabalho. Né? e agora a gente está ampliando né Claudiane além de né, roupinha de neném um suporte para as mães né, e tudo a gente está ampliando, fazendo mais é, né, eu por exemplo quando eu tenho alguma coisa assim, dos meninos tinha assim né, para doar na minha cabeça já vinha você né, eu já levava é, para você levava são quase 20 anos já né? no circo de oração e tudo, as irmãs ali são minhas companheiras ali para ajudar, porque é sozinha a gente não faz nada, né? A gente e... precisa sempre da, da ajuda, do apoio da igreja, do pastor, né? E tudo, então isso é muito importante. É, eu falo assim, porque quando o trabalho é sério, a gente reconhece, né? Então das pessoas que geralmente né, quando eu tenho alguma coisa para doar você é uma das pessoas que vem à minha mente não vou levar para Luciene porque eu sei que realmente vai para quem precisa e que você vai fazer com excelência e isso é muito importante para ação social a credibilidade é muito importante é verdade é fundamental né porque as pessoas precisam de confiar né que a gente está levando a ajuda e que eles estão passando para gente e assim, igual a Luciane falou, logo quando eu vim para a igreja, eu tive um pedido de uma mãe, né? De uma criança especial que estava passando por uma dificuldade alimentar por sono, precisava de legumes né e frutas. E o filho de Oração assim, me ajudou e a gente conseguiu, assim, durante várias semanas estar tá enviando as cestas, né? Com as frutas, com os legumes. Então, assim, as pessoas precisam de ver né, na gente que a gente faz esse trabalho com amor. E uma coisa que a Luciene falou, assim, que eu acho que é muito, muito importante, quando a gente vai e as pessoas perguntam, né, é, ah, de qual igreja você é, né, e a gente fala da Assembleia, eles nos recebem com carinho, eles pedem, né, para orar. A Luciene várias vezes, um, um dia desse ela foi, ainda cantou um louvor, não foi? foi? foi. para criança, então, assim... A gente tem, a gente precisa das doações, mas a gente precisa também das orações. Verdade. E de estar coberta né, de oração, para que quando a gente estiver lá, a gente possa ser essa luz. né é. Palavra do Senhor, boca do Senhor, para chegar e levar um conforto. Porque essas pessoas também, Carol, são muito feridas, machucadas. Porque você imagina, você receber do outro uma comida, que às vezes você está com tanta vontade de comer naquele dia, a criança... Também teve uma outra vez que a Luciene levou, nós fomos fazer uma visita, aí eu tinha pego aqui, né, as cestas básicas, ela chegou com a sacola cheia de bombom e biscoito. biscoito. Ela falou, não, criança gosta é de biscoito. Então, assim, essa sensibilidade, esse amor, e as crianças ficam, assim, tão felizes. Eu imagino. A gente, a gente imagina e, e para criança, às vezes, um pirulito faz toda a diferença, né, naquele hora, naquele exato momento. No meio, assim, Cuidado com o amor. De... Cuidado com o amor, no meio de tanto problema, né? de Sim. tantas coisas que elas vivenciam ali. Uhum. E é muito lindo, né? Eu sou até suspeita para falar, porque eu conheço né um, um pouco mais de pertinho do que o pessoal que está nos ouvindo, o trabalho uhum. de vocês. E eu sei que é feito com muita seriedade, né Clau? com muito amor. Com é muito edificante Carol, porque a gente sai de lá edificada, Sim. não é verdade? que só de você ver a alegria, a pessoa está aceitando, pedindo uma oração, né? Querendo ali que a gente fale de Jesus, sabe? Não tem, não tem presente melhor do que esse, não. A gente sai, a gente sai assim a gente também recebe, né? Você sai dali leve, é. Porque a palavra fala, né? Que é melhor dar do que receber. A gente está dando, mas a gente não deixa de receber também, né? Ali a gente sai leve, né? Com sensação do dever cumprido, né? Porque a palavra diz que a gente nunca deve se cansar de fazer o bem. E a gente faz isso, né, lá em Tiago fala, porque nós até conversamos aqui no primeiro bloco, nós sabemos que não somos salvos pela fé, pela pelas obras. Pelas obras. É. Sabemos, mas também sabemos que a nossa fé sem obra ela é morta. Ela né? é morta, porque se você recebe Jesus como seu suficiente salvador, você vai servir Sim. Você Ele vai amar seu seu próximo. próximo e vai é. servir o seu próximo. Sim. E ninguém é bem sucedido se não servir ao outro. É verdade. Isso não é verdade? É um é amor assim, condicional, porque a gente ama os nossos, os próximos, né os filhos, os primos. E quando a gente chega num lar que a gente não conhece, então a gente dá aquele amor verdadeiro também. Porque a gente não sabe com o que a gente está lidando, às vezes a gente... Chega lá e recebe tanto afeto, tanto carinho, sabe? As crianças vêm abraçando, é, é. sorrindo, sabe? A gente Às vezes gratidão, um pacote né? de é, biscoito é, é assim, parece que é a coisa mais cara do mundo, você entendeu? De tanta alegria que eles ficam, sabe? É muito gratificante, né? E, e as obras são evidências da nossa fé, né? Está lá em Tiago, Sim. tem que ter evidências de fé. Jesus serviu o tempo todo que ele esteve aqui na terra. Ele serviu o tempo todo. Ele nos ensinou como servir. A gente não tem exemplo melhor do que Jesus. Ele chegou a lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, porque ele falou, não, eu vim aqui para servir. E, né, e quando eu vejo a gente, voltando esse assunto de novo, se, se a gente não servir ao próximo, né, o pastor Wellington fala assim, olha, se você não tiver aqui nessa terra para poder servir ou ajudar ninguém, isso é um peso morto. O que, que a gente está tá fazendo aqui, aqui né? Tá, é, isso é um peso morto é, nessa terra, O que, terra, que você está fazendo aqui? É. é um pouquinho que a gente faz, porque a necessidade é muita. É... Né? Mas se todos conscientizassem disso, que é igual aproveitar para falar, tem muita gente na igreja que não conhece essa ação social. Não, é verdade. Sabe? que não sabe que tem, que a igreja faz esse trabalho. E, e para mim é um dos ah. trabalhos mais importantes da igreja. Que poderia nos ajudar mais, né? É, é, às vezes tem condição de ajudar, mas às vezes não ajuda porque não sabe, não, não, sabe, conhece. não conhece, não entende. É verdade. É, é, é de extrema importância falar da ação social para todo mundo, né? para a igreja, porque realmente precisa de muita ajuda, né, Cláudia? E se vocês quiserem doar, pode falar, verdade, que vocês precisam. É. Que é Na que... verdade, é, à medida que a necessidade vai né, se apresentando, que a gente vê. Né? Às vezes tem até um móvel, uma cama. É. Há pouco tempo estava uma criança dormindo no chão. Precisava de uma cama. Às vezes a gente tem em casa e não sabe para quem dá. Né? Tá lá, então que tá as pessoas, visão. a hora que tiver alguma coisa, né? Um brinquedo. Um brinquedo, roupa. que pode trazer para a igreja, que a gente encaminha. A gente sempre está, né? Uma roupa de cama, né? As fraldas. Fraldas, é, idosos, é, que é que verdade, é. fraldas. Fraldas, leite em pó. É. Muito leite em pó. É, na verdade, tudo, né? Você precisa é de, de tudo, porque, a necessidade às vezes, de tudo. você tem alguma coisa em casa que você não está usando, uma roupa... Uma panela né? que você não quer mais, sem Não quer que... mais, você não sabe, né? Eu já vi gente colocando as coisas no lixo. Então as pessoas da igreja sabendo que tem, então pode né trazer para cá que a gente encaminha para quem está necessitando. né Eu quero agradecer a oportunidade, né? E pedir ao Senhor que visite a cada um que vai estar nos ouvindo e abençoe. E doe gente, faz bem, viu? Fazer o bem nunca é demais, está na palavra. Eu queria agradecer a oportunidade, tá, Carol? assim A gente que trabalha né, na ação social, às vezes a gente passa por enjoada, né? Porque a gente está sempre pedindo, pedindo, mandando um WhatsApp, né, sempre Mas saiba que tem um motivo. Existe alguém precisando de uma ajuda. Então que a igreja venha colaborar com a gente. Nos ajudar a ajudar. Hoje eu tenho uma palavra para você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista... Certa vez ele escreveu, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, tempos difíceis que nos leva talvez a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, este é o dia em que o Senhor fez para você, dia de alegrarmos,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 de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me marcou Nenhuma flecha me atingiu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 Sendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi